Olá pessoal, tudo bem? Aqui temos um plano cartesiano e o plano cartesiano tem dois eixos. Temos aqui o eixo x, o eixo das abscissas e o eixo y, o eixo das ordenadas. Todo ponto do plano cartesiano pode ser representado por um componente x e um componente y, nesta ordem aqui. O primeiro passo para representar o polígono é marcar seus vértices. Então vamos fazer isso. Imagine um quadrilátero e, por isso, ele tem quatro vértices, estes daqui. Vértice A, B, C e D. Agora, basta ligar cada vértice. Aqui, A com B, B com C e C com D. Temos aqui um quadrilátero, um polígono. Vamos anotar aqui a coordenada de cada um desses vértices. O A tem coordenadas 1 1, o B tem coordenadas 2 1 e assim por diante. O C coordenadas 2 2 e o D coordenadas 1 2. O que vamos fazer agora? Agora nós vamos multiplicar esses valores e ver o que acontece. Então, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 2 dá 2, e assim por diante. Então, aqui temos 4 e 4, e aqui temos 2 e 4. Como são outros pontos, eu vou dar outros nomes. Então, E, F, G e H. Agora, vamos multiplicar por outro valor, como vezes 3, então, vamos fazer aqui. Então, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 3, 3, e assim por diante, temos 6, 3, temos 6, 6, e temos 3, 6. Então, são outros pontos, continuamos aqui, e J, K e L. Agora vamos representar esses pontos em amarelo e esses pontos em roxo, OK? Então vamos lá. 2 2. O 2 2 acabou coincidindo com o C, tá? Vamos marcar aqui. Esse é o nosso ponto E. 2 2, 4, 2 fica bem aqui. 4,4, fica bem aqui e 2 4, bem aqui. Então aqui tem um Z. F, G e H. E agora é só ligar. Vamos ligar aqui, aqui, aqui, e o G com H. Pronto. Veja, formou outro polígono, uma posição diferente e um tamanho diferente. Vamos marcar do roxo agora. O roxo é o 3,3. 3. Aqui é o primeiro ponto, este daqui é o ponto I. 33 63 temos o ponto J, 66 6. temos o ponto K e 36 temos o ponto L, nosso vértice L. Agora vamos ligar todos os vértices. Ligamos aqui, aqui e aqui. Vamos analisar isso. O meu critério para analisar vai ser do tamanho da aresta então, o tamanho da aresta, o tamanho do perímetro e a área. Então, vamos analisar isso daqui. Para esse polígono aqui em azul claro, qual era o tamanho da aresta? Veja, o tamanho da aresta é 1, então vamos marcar aqui: 1. Qual é o tamanho do perímetro? O perímetro é só somar o valor das arestas, são 4, então, 4 vezes 1, um, 4, okay? E o tamanho da área, por ser um quadrado, é lado vezes lado, então, 1 um vezes 1, um é 1. Um. Vamos para o próximo. Aqui, em amarelo, temos o tamanho da aresta, 2, temos o tamanho do perímetro 2, 4, 6, 8, e temos a área 2 vezes 2. Então, temos a área igual a 4. Vamos para o próximo. Aqui em roxo, tamanho da aresta, 3, 3, 6, 9, 12, perímetro 12. E a área 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, agora vamos analisar. O que eu quero que você observe? Que o aumento da aresta... Primeiro, que o aumento do vértice é acompanhado pelo aumento da aresta e o aumento do perímetro. Porque, veja só, daqui para cá, nós duplicamos e a aresta aconteceu a mesma coisa. O valor duplicou, ok? E o perímetro também duplicou. Daqui para cá, nós triplicamos e aconteceu a mesma coisa. De 1 para 3, o valor triplicou. De 4 para 12, o valor também triplicou. Só que isso não ocorre na área. O que acaba acontecendo na área? Em vez de duplicar e triplicar, isso daqui quadruplicou e ficou 9 vezes maior. Então, como podemos ler isso? Como a área é uma dimensão bidimensional, uma medida bidimensional, então, levamos isso daqui ao quadrado, ok? É o aumento da aresta ao quadrado, porque para a composição da área, nós consideramos a multiplicação de duas arestas. E é por isso que temos esse resultado aqui. Então, se fôssemos pensar em quadruplicar esses valores, podemos prever aqui quanto que a área vai medir. A área vai medir 4 ao quadrado que é 16, e assim por diante, ok? Agora, eu quero mostrar mais um exemplo aqui para vocês. Vamos desenhar este polígono aqui. Então, temos o A, B, C e D. Vamos ligar D com A, A com B, B com C e C com D. Novamente, vamos anotar aqui: A, B, C e D. O ponto A, coordenada 1, 1, B, 3, 1, C, 3, 4, D, 1, 3. Novamente, eu vou multiplicar o valor do vértice, só que agora eu vou multiplicar por um número negativo, então, vai ficar assim. Eu vou chamar dos pontos resultantes de A', B', C' e D'. 1 vezes menos 1, menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1, aqui fica menos 3, menos 1, menos 3, menos 4, menos 4, e menos 1, Menos 3. Vamos desenhar esse polígono aqui. Então, menos 1, menos 1. Fica aqui. Menos 3, menos 1. Fica aqui. Então, vamos marcar. Este daqui é o A'. Este daqui é o B'. Menos 3, 4. Menos 3, menos 4. Aqui. Este é o C'. E menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3. Este daqui é o D'. Agora é só ligar os vértices. Vamos traçar as arestas aqui. B com C, C com D. O que eu quero que você note aqui. Eu multipliquei por um número negativo. E a figura ela estava no primeiro quadrante, o polígono estava posicionado no primeiro quadrante. E por eu ter multiplicado por um número negativo, esse polígono veio parar aqui, no terceiro quadrante. Vamos ver o que acontece se eu multiplicar o um valor de um polígono que está aqui. Então, vamos testar isso daqui, no terceiro quadrante. Ligue aqui. Vamos chamar de E F e g vamos marcar aqui: e f e g coordenadas e menos 1 e 1, coordenadas f menos 1 e 3, coordenadas g menos 3 e 1. Vamos multiplicar agora por menos 2. Então, vamos gerar o E-F' e G'. Menos 1 menos 2, 2. Menos 1 menos 2. Opa! 1 menos 2, menos 2. Menos 1 menos 2, 2. Menos -1, -2, 2. 6. Menos 3 menos 2, 6. 1 menos 2, menos 2. Vamos marcar. 2 menos 2, 2 e menos 2. Este daqui é o nosso ponto E'. 2 e 6, 2 e 6, desculpa. Este daqui é o ponto F'. E 6 e menos 2, este daqui é o ponto G'. Agora, basta conectar os vértices. Então, temos aqui vértice E com F e G com E. Note, o polígono mudou de quadrante novamente. Então, o que podemos concluir? Que se multiplicarmos por um número negativo, o polígono irá parar no outro quadrante que está na posição diagonal. Então, se está no 1, vem aqui para o 3. Se está no 2, vem para o 4. Aqui, nesse segundo exemplo, ainda multiplicamos por um valor diferente de 1. E por isso que, além de mudar de quadrante, a figura ampliou. Outra coisa que você pode perceber é que ela rotacionou, ela não está na mesma posição. É como se eu tivesse virado esse polígono aqui de ponta cabeça, rotacionando ele em sentido anti-horário. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, como representar um polígono e o que acontece quando multiplicamos seus valores. Espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos na próxima aula. Até mais!